Fala meus aliados, tudo bom? Estamos chegando para mais um vídeo da saga Viver de Renda. Se você ainda não conhece o meu canal, é a primeira vez aqui. Eu tenho essa saga, essa série então de vídeos que eu vou mostrando os meus aportes. E esses aportes vocês vão perceber que é um valor muito pequeno. Mas que através dele eu quero mostrar o quão forte, quão poderoso pode ser o poder da educação financeira. Porque assim, você vai começar a ver um vídeo de sobre finanças, de algum canal grande que tem por aí. O pessoal, em vez investe mais de mil reais por mês 10 mil 50 mil isso é um valor que não é para a realidade de todo mundo então eu queria ensinar que mesmo com pequenas quantias quando se tem disciplina você consegue obter bons resultados lá no futuro você consegue colher bons frutos você tá entendendo então eu digo lá no futuro bons frutos lá no futuro porque isso é um processo que leva tempo não é do dia para a noite eu já falei aqui e vou tornar a repetir se você tem a intenção de criar uma coisa rápida investimento dessa Forma, tem um retorno que pode ser muito lento. E tudo vai depender do risco que você está disposto a correr. Se você for um empreendedor, o seu risco... É muito maior do que se você for um investidor e ainda assim como investidor existem riscos existem níveis de risco se você for um investidor de ações você tem um grande risco se você for um investidor de fundos imobiliários você tem um risco menor se você for um investidor de criptomoedas você é muito louco de tão arriscado que é a variação das criptomoedas e não falo isso para você desistir sair das criptomoedas porque até eu tenho criptomoedas a questão então é que apesar desse risco tão grande que a gente fica exposto nesse universo das criptomoedas, os retornos que esse universo também podem te dar são muito bons. Então é tudo uma questão de risco e quanto que você está se possibilitando arriscar. Agora se você é uma pessoa que não quer correr risco nenhum, os melhores investimentos são os investimentos chamados de renda fixa. E a renda fixa nada mais é do que o ato de emprestar dinheiro para um banco, para uma empresa, para o governo através de uma corretora de investimento. Mas nessa série eu tomei como objetivo realizar investimentos em fundos imobiliários que são ativos que costumam ter uma previsibilidade de pagamento de dividendos com uma volatilidade do valor das suas cotas muito menor. Ainda assim, uma boa estratégia pode fazer com que você ganhe tanto com o pagamento, o recebimento desses dividendos quanto com o lucro das suas cotas, como eu vou mostrar aqui para você agora. Mas Primeiro você tem que se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Já clica no botãozinho de gostei para não esquecer. Compartilha aí nas redes sociais, compartilha no status do WhatsApp, compartilha com seu parceiro, sua parceira. Começa a investir junto, começa a planejar ali uma carteira de investimento ali em conjunto os dois. Se você tiver em dupla conseguindo fazer investimento, você vai alcançar os seus objetivos muito mais rápido. Quem investe sozinho levaria o dobro do tempo em muitas vezes então olha só esse gráfico aqui esse gráfico representa a rentabilidade da minha carteira aí eu queria que você entendesse o seguinte isso aqui tá bom do jeito que tá tá bom a gente já tá com 12% de rentabilidade mas isso aqui não é algo permanente isso aqui essa linha laranja que representa a minha carteira a qualquer momento ela pode cair mas a chave da minha estratégia o que que é é comprar uma ação um fundo imobiliário quando ele está desvalorizado, quando as pessoas estão vendendo ele, quando estão querendo sair fora, que é através do P VP. Quando você estiver analisando um fundo imobiliário, uma ação, você vai ter esse indicador P VP, ele indica quanto aquele fundo está sendo negociado em relação ao valor do seu patrimônio, por exemplo, se eu tenho uma empresa que o patrimônio dela dividido pela quantidade de ações que existem, resultaria em 100 reais por ação, mas essa ação está sendo negociada a 90 reais, o P VP dessa ação vai ser igual a 0,9, agora se ela estivesse sendo negociada aos 100 reais, a é exatamente o que ela vale, então, então P barra VP dela estaria igual a 1. Por outro lado, se ela estivesse sendo negociada a 200 reais, então P barra VP dela seria igual a 2. Então entende que quanto mais próximo do número 1, mais próximo do valor patrimonial aquela ação está sendo negociada. Se estiver abaixo de 1, ela está sendo negociada com um desconto, que aí a gente chama de deságio. E se estiver acima de 1, quem compra ela vai estar pagando mais do que vale o seu patrimônio em teoria. Ela então com um ágil. Agora analisando esse mês, eu tenho aqui a lista de fundos imobiliários que farão parte da minha carteira em algum momento, pois ainda não possuo todos. O que acontece é que eu fiz uma análise, procurei ali os fundos com maior patrimônio, com mais liquidez, estão pagando bons dividendos e aí todo mês eu analiso esse p vp deles. Através disso eu consigo comprar fundos que têm um bom retorno de pagamento de dividendo e que ao mesmo tempo estão com um deságio assim eu compro ele quando ele está barato e diminui os riscos da minha carteira com a desvalorização dessa cota porque o que está baixo a possibilidade maior de mudança é para cima e o que está acima como a gente vê aqui no caso do HGLG que está em 1.13 a qualquer momento esse p vp dele pode diminuir então significa que as pessoas vão estar vendendo logo o preço das suas ações vão estar caindo e eu estaria tendo um prejuízo Juízo. Então ainda olhando para essa tabelinha, qual o fundo que eu vou comprar hoje? Hoje eu vou comprar mais uma vez o fundo Vino 11. Por que, que eu não vou comprar o HGRE11 ou o HCTR11 ou o ABCP11 que está muito mais baixo o P VP? Bom, porque na minha perspectiva, o ABCP11 que é um fundo de shopping ainda pode ficar um bom tempo com um deságio. E ele é um fundo um pouco mais arriscado desse conjunto, porque eles, ele é apenas um imóvel é um shopping, lá dentro é claro que eles têm várias lojas que são alugadas, beleza, mas a gente tem um risco nele, que é maior do que nos outros, porque se acontecer alguma catástrofe nesse shopping a fonte de renda seca completamente, não existe outros que possam pagar o seu dividendo o HGRE11. Não vou comprar agora porque os meus aportes ainda são de 120 reais E com os dividendos que eu recebo atualmente, ainda não consigo comprar uma cota dele. O HCTR11 é um fundo de alto risco. Além das suas cotas estarem caindo, os seus dividendos também estão caindo. Então isso significa que ele está faturando menos. Então eu entendo com isso que ainda existe a possibilidade desse fundo cair mais. Como é um fundo voltado a títulos, a dívida é um fundo arriscado porque as pessoas é, estão fugindo de dívidas ou estão ficando inadimplentes com as suas dívidas logo se elas não estão fazendo mais dívida ou não estão pagando você não tem como receber então por isso que hoje eu vou passar e vou comprar o vinho 11 porque tem vários imóveis recebe aí, aluguel de empresas grandes como a, a globo a cia faculdade hospital então são locatários que dificilmente vão sair desses locais, então a previsibilidade de receber desse fundo é maior do que a dos outros, então eu compro aqui mais duas cotas de Divino 11 e mais duas cotas de MXRF11, que sempre fica ali com o restinho e sempre tá pagando direitinho também, apesar dele ser também um fundo de papel, que recebe por dívidas, é um fundo que pelo preço é muito acessível e a gente consegue comprar com o que sobra dos outros, né? Então esse daqui agora é a minha posição atual, a quantidade que eu tenho investido em fundos imobiliários, né? corretora, eu tenho alguns investimentos de renda fixa aqui também essa é a minha posição em cada fundo, então atualmente eu tenho 2 de HFOF11, 2 de Vino 11 e 3 MXRF11 aí mês que vem esse número vai subir de Vino. o Vino de 2 vai para 4 e MXRF11 de 13 vai para 15, esses são os valores que cada fundo vai me pagar esse mês, então MXRF11 vai me pagar 1,43 HFOF11 1,24 24 e vindo 11, 68 centavos. Então vou receber um total de 3,35, como eu previ no vídeo anterior. Isso é a previsibilidade desses fundos que eu citei. Então mês passado eu recebi dois e pouco, esse mês três e pouco, mês que vem 4 e alguma coisa também. Pessoal, quero deixar claro que esse vídeo não é uma recomendação de investimento especificamente esses fundos, você tem que analisar da sua própria maneira. Eu tô dando aqui uma luz, uma claridade, tá? Para você chegar até o seu próprio plano, você pode traçar os seus próprios objetivos, investir em ações, investir em renda fixa. Você pode comparar com essa minha carteira e ver o que que tá desenvolvendo melhor. Mas não invista especificamente nesses porque eu tô comprando agora, até porque o momento que eu compro, o momento que eu gravo o vídeo, o momento que eu posto o vídeo são tão diferentes que às vezes o dia que você vai assistir, a hora que você vai assistir os valores não são o mesmo, então pode atrapalhar completamente e você não consegue replicar o mesmo resultado que eu. E se você acompanhou o vídeo até aqui, eu peço mais uma vez, clica no botãozinho de gostei. Me dá uma força de levar esses conteúdos adiante, ensinar mais pessoas sobre o poder do investimento, da educação financeira. Se inscreve no canal caso seja a sua primeira vez aqui, assim você... Não vai perder os próximos vídeos desta saga, compartilhe o vídeo, se inscreve nas minhas redes sociais, estão aí na descrição do vídeo, tá bom? A gente se vê na próxima, pessoal!